Aqui quem fala com vocês é Thiago TGS na trilha em mais um vídeo pro canal E o vídeo de hoje trazendo pra vocês aí mais uma peça que chegou aí pra nossa Tornado TGS O projeto que a gente tá trabalhando aí Se você tá gostando desse vídeo já deixa o like no começo Já se inscreve no canal se não for inscrito Comenta aí embaixo se você tá gostando desse projeto Se você tá gostando das peças que tá chegando, beleza? Então olha pra vocês ver o que que chegou hoje pra gente Chegou... Isso aqui é o seguinte, faz muito tempo, como todas as peças que eu tô falando para vocês, faz muito tempo que eu tenho vontade de colocar isso daqui numa moto minha aqui de trilha e tal, que é uma questão tipo de qualidade você tá utilizando, beleza? Tem gente que não gosta porque dá um pouquinho de trabalho na montagem, tem, tem borracheiro que não gosta de colocar, mas chegou a nossa câmera de ar 4mm, então eu vou estar tá abrindo aqui agora pra gente tá tirando ela do pacote. Tá aqui. Vou jogar o pacote fora. Seguinte, aqui ó. Comprei aqui ó a câmera de ar 18 e a câmera de ar 21. Ele serve tanto nessas medidas da 21, entendeu? Quanto nessas medidas do 18, ó. Então aqui o 100, 100, 18. Então vou estar tirando aqui, abrindo a câmera. Eu comprei dessa marca aqui R7, né? Hansing. Diz no anúncio que é Boroli, Boroli, Boroli, a mesma marca dos pneus lá do vídeo anterior. É. Então. Vamos ver se é boa, né? Nossa, é pesada, moço. É. Nossa senhora, é pesada a câmera. Rapaz, que grossura! Nossa, velho do céu! Porra, que grossura, rapaz! Vou falar pra você, hein? Tem que ser um. Tiro de 38, vez. Atravessa... Ah, brincadeira, não. Ela é grossa, cara. Tomara que seja muito boa como é a propaganda, entendeu? Vamos abrir a, a 21 aqui pra ver. Ué, o que é isso aqui? Lá, rapaz! Ô, louco! Vem um brinde, louco! Olha rapaz! Mergulho no mundo off-road freestyle. Ah, você tá brincando que é um DVD de de, de de. Nossa, mano do céu! Que caraca, mano! Nossa senhora, deixa eu mostrar aqui, vamos ver aqui que que, que é esse esquema. Cara, é um DVD, mano. Nossa, a alegria do cara <risos> ganhar um DVD, tio. Nem consigo abrir o troço aqui. DVD daqueles um. Parece que é pirateado, mas.. Tudo que é de graça é lucro, né, mano? Aí, ó. Cheiro do pacote. Nossa, mano. Aí, rapaz, é um DVD mesmo de louco. Olha, rapaz, nem eu sabia. Ah não. Chega em casa e vou assistir Que top, mano, ó Veio um brinde, nem sabia que ia vir brinde dentro Tá aqui a câmera 21 Olha o chulapa que é. é Grossona também, hein Cara, tô muito feliz, cara Você não tem noção de como eu tô feliz Ainda ganhei de feliz de comprar uma câmera Que é um sonho meu de ter uma câmera 4mm na moto E ainda ganhei um brinde, cara Tô muito feliz demais, cara Então é o seguinte, ó esse par de câmera, até, nossa, vou ter que agradecer ao vendedor, cara. É, eu comprei no Mercado Livre também, a mesma coisa do Guidão, do outro vendedor, lógico. É, eu não sabia que vinha brinde, porque lá não estava escrito nada. Saiu o par da câmera, saiu 200 reais entendeu? Saiu 100 reais cada câmera. Questão de frete, tem então é essa questão. Você pode entrar lá, você vai achar uma câmera ou outra mais barata, mas é porque eu comprei o par e tem a questão do frete, né? Então, é uma câmera que eu quero colocar. Vamos montar com o nosso pneuzão Boril ali. E vai ficar top, né? Mais as trava VTEC. E tô feliz ainda, cara. Tô até agora feliz com... Vou chegar e vou assistir esse esquema. Que massa, cara. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Quanto mais chegar a peça, mais eu vou trazer pra vocês aqui o conteúdo. Tá gostando? Deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Tem bastante gente que assiste os vídeos e não é inscrito. Comenta aí embaixo se você gostou. E se você já usou essa marca de câmera. Valeu? Tamo junto. Até a próxima. Tchau.